Deputado Carlos Jordi Obrigado, senhora presidente Bom, enquanto nós estamos acompanhando esse circo que ocorre na CPI da Covid Na verdade não é mais um circo, né? Ali não tem mais palhaços Na verdade eles fazem a população de palhaço, Dinheiro público sendo gasto Daquela forma politiqueira Utilizando um instrumento legislativo de investigação Que deveria ser sério para fins político-partidários, para fins pessoais. Mas aquilo já não é mais um circo, um show de horrores. Show de horrores. O que se viu ontem com o relator que nós todos conhecemos, Renan Calheiros, mais sujo que pau de galinheiro, aquele cidadão que tem uma capivara extensa de ações no STF, de inquéritos policiais, o tempo inteiro criando narrativas contra o governo Bolsonaro, contra o presidente Bolsonaro, e ontem ele fez uma um verdadeiro show de horrores, atacando a memória da mãe do Luciano Hang, Luciano Hang, que é um empresário muito conhecido, dono da Van, sua mãe faleceu de Covid e ele ontem fazendo perguntas tendenciosas tentando tirar até mesmo o sigilo médico da morte da sua mãe. Assim, não tem limite para a falta de caráter, não tem limite para a falta de escrúpulos desse cidadão, que, na verdade, ele, com mais alguns dos senadores daquela CPI, representam o que há de pior na política, a política putrefata aquela que deveria já ter sido já extinta, deveria ter, ter sido já varrida do Brasil, porque não representa a população. Mas enquanto isso, enquanto eles tentam fazer todo esse show, esse circo, criando narrativas contra o presidente Bolsonaro, querendo emplacar essa narrativa de genocida, o FMI se posicionou de, elogiando o Brasil, falando sobre o seu desempenho econômico, que é melhor do que o esperado, e dizendo que isso se deve à forte resposta política das autoridades, e prevendo melhoria, melhoria na taxa de emprego e aumento do consumo. A previsão do crescimento do, do PIB esse ano é de 5,3%, um dos maiores do mundo e, que levou a esse elogio do FMI, fruto das políticas acertadas do, do governo Bolsonaro, políticas de, de auxílios emergenciais e para manutenção do emprego. Essas narrativas da CPI não colam mais.